Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, com mais uma aula completa, passo a passo e depois o treinamento completo. Então, assista até o final para você poder tirar o máximo proveito. Só te peço duas coisinhas. A primeira, se você ainda não é inscrito ou inscrito, inscreva-se, toca nesse sininho para receber todos os treinamentos. O canal está sofrendo uma mudança e vai ter treinamentos completos a partir de agora. E se você já é inscrito, já dá aquele joinha aí e compartilha com as suas amigas. Vamos no passo a passo para trabalhar todo o corpo nessa sequência que nós iremos fazer. Se você sentir necessidade de ter um treinamento mais aprimorado, aí entra em contato com o número do meu WhatsApp que eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo, que aí você pode contratar o meu serviço, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar para vocês que nós iremos trabalhar bem coxas, nós iremos trabalhar bumbum, nós iremos trabalhar as panturrilhas e a parte inferior do abdômen nessa sequência. Primeiro exercício passo a passo para você aprender e depois vamos para a sequência. Você vai fazer o seguinte, vai abrir as suas pernas assim. Eu abri as pernas a largura do meu quadril. Abra a largura do seu quadril. Se você não conseguir fazer a largura do seu quadril, abra a largura dos seus ombros, correto? Você vai dobrar a sua perna, descer o máximo que você conseguir e volta à posição inicial. Vou ficar de lado para você ter uma visualização melhor. Coloca a mãozinha assim como se estivesse rezando, volta mãozinha como se estivesse rezando, volta. Esse vai ser o primeiro exercício da nossa sequência. O segundo exercício que nós iremos fazer vai ser conhecido ou é conhecido como Bom dia, o exercício conhecido como Bom dia. O Bom dia você pode utilizar um bastão que você vai colocar atrás das costas para fazer o seguinte movimento. Projeta o peitoral para frente, fecha as pernas mais estreitas do que a largura do quadril, segurando o bastão, o um cabo de vassoura o que você tiver e você vai fazer esse movimento sempre com o peito projetado à frente, olhando para o volta à posição inicial. Como aqui nós não temos o bastão, vamos fazer o que? Mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito, projeta o peitoral à frente, contrai o abdômen e deixa as pernas esticadas, desce só um pouquinho e volta à posição inicial. Pernas esticadas, volta só um pouquinho e volta à posição inicial. Esse é o nosso segundo exercício. O terceiro exercício, eu quero trabalhar essa parte aqui, a parte interna das panturrilhas. Para trabalhar a parte interna das panturrilhas, nós iremos fazer como? Apontar ambos os pés para fora, colocar a mão na linha da cintura e fazer só esse movimento de subir, descer, subir, descer. É só esse movimento, mas mantendo os pés apontados para fora. Quarto exercício, vamos trabalhar a parte inferior do abdômen, nós iremos trabalhar a parte inferior do abdômen sem ter a necessidade de ir ao solo. É o abdominal mais fácil que tem, é esse que eu vou ensinar a vocês, presta bem atenção. Colocou ambas as mãos assim, na linha da cintura, contrai o seu abdômen, segura aqui e só faz esse movimento, sobe, sobe sobe, sobe, tem uma variação para aquelas pessoas que têm condições de fazer um pouco mais rápido, é o seguinte ó, contraiu só com a perna direita, 1, 2, 3, 4, mudou só com a perna esquerda, 1, 2, 3, 4, você já vai sentir bem o seu abdômen. Pegou esse apanhado geral? Então agora, nós iremos para a aula de fato. Iremos fazer uma média de 4 a 5 séries desse exercício direto, sem intervalo. Aí se você necessitar, você faz o um intervalo depois, tá ok? Vamos começar? Então, se não deu o joinha, dá o joinha, se não é inscrito, inscreva-se, compartilha com aquela amiga que quer trabalhar todo o corpo de maneira simples e fácil. Vamos lá! Primeira coisa que você vai ter que fazer é ficar na posição do primeiro exercício que é o agachamento. 3, conta comigo, 3, 2, 1. séries desse treinamento e aí vai lá embaixo nos comentários e me diz o que que você achou deu para suar? deu para sentir bem a musculatura você não pode se esquecer vai lá embaixo nos comentários e coloca para mim assim professor senti minha musculatura adorei gostei do novo formato porque esse formato aqui é o formato que eu pretendo trazer agora para vocês para que muitos de vocês ainda atinjam mais rápido os seus objetivos então eu peço a você que comente lá embaixo o que, que você achou desse novo formato dos vídeos que são aulas completas para você sentir e lembrando teremos aí as aulas programadas para que todos os dias você possa fazer o treinamento aqui do canal. Eu sou o professor Emílio Júnior com mais este treinamento passo a passo e a rotina completa. Compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que quer perder uns quilinhos, que quer ganhar massa magra. E se você quer realmente massa magra, lá embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você adquirir o seu cardápio, tá? Até nosso próximo encontro!